Tá, vamos lá. cena Victor, Atrox. Fido aqui era muito bom, mano. Será que vai ter que ser chaco mesmo, galera? Mano, eu vou fazer chaco AP, tá? AD, Marquinhos. Que não, não essa bota, não. Nossa, você me escutou, Jimmy? Eu tô pensando Tem em fazer... AD, um... AD, AD. Por que AD? Olha o time, pô. Porque, é... Porque AD é bom, Otário. Não... O AP é muito ruim com o tarik. O AP é muito ruim com o tarik. É. Muito, muito, assim, bastante. Muito, muito. Sim, por sim. Horrível, horroroso. Pô, Jimmy. Vai ter que ser o AP, mano. Ah, Sacadiga? vai, ele pega, eu pega. pega de é. esqueci disso aqui. Ou porque ele veio e dá invade. Mano, qual que é a chance disso dar ruim, mano? O que o Tio Tchutitei faz lá? 100%. Vai dar ruim, mano. Eu acho que também vai dar ruim, galera. Não tem como. Não dá, não 100%, dá. 100%. Aliás, dá pra tentar, mas, pô, qual que é. Mano, tá dando vontade de fazer isso, velho. Tá dando vontade, velho. Não, não, não, não pega essa vantagem imediatamente, imediatamente. Vamos lá! Tenta tá aí, vai tá Eu aí, acho que, que, que eu vou tentar, velho. Eu vou contigo? Não, não, não. O que não. eu faço? Acho que você não faz nada, mano. Ouve, Jimmy. Não. Meu Deus. Ai! Pega, pega! Esse. Tanca um pouquinho, mano, tanca um pouquinho, véi Vamos pra casa, galera, esse aqui é outro, vamos pra casa, Ana, vai embora Mano, mas relaxa, <risos> eu acho que eu tenho um plano, mano não sei se eu tenho um plano. Tenho um plano. Na plan. real, não. Não sei se eu tenho um plano. <risos> Acho que eu só faço o fogler mesmo, né, mano? Depois dessa cagada. Eu ia botar cedo, mas. Ah, mano. Era só fazer três campo gank lá no topside mesmo. Ia ser mal gostoso, velho. Eu não faço pela nação brasileira, hein, mano. E tô pensando em upar dois níveis na box aqui agora, hein, mano. Sem upar a faquinha, tá ligado? É isso, velho. Pior que é isso, vou fazer disse um o plano? Logo. assim ele tem o plano. plano. Sim. Onde que, é que surgiu isso Também aí? Eu nem sei. Também não sei, mano. Mas nós seguimos o plano. O Atrox tá indo também. Não, mano, você 3? tá correndo pelo lado errado, véi. Hum. Caralho, o cara correu pelo pior lado, mano. Que porra é essa? Tava em CK não, não vai não, não vai não. Que isso, véi? Caralho, nice. Nice nada, que porra foi essa, mano? O cara precisava se matar, eu não. De eu Deus. já ia matar o cara. Você não vem aqui não, Marquinhos? Então, mano, olha onde que eu tô. Tô compensando o fato que eu perdi o Double Scuttle, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, Marquinhos. Salve, eu lá, tô meio mano. mal, meu mano. Pô, oh, eu tô forte, Jim. Oh, pior que eu sou bom de Chaco, mano. Eu já que é Chaco Sup, né? O é Drag é deles? Como é que é? Eu, eu acho que eles tartaram lá com o Kha'Zix. Tá... Bora lá? Eu tenho ult, mano. Eu gosto de brincar agora. Eu vou na Caruda, eu vou na Karuda. Não, não, dá pra dar, eu dá pra dar. Eu iaço, eu aí. Você, Iaço, joga aí. Qual que é você? Qual que é você? Da direita ou da esquerda. Eu não sei, não. Eu espero calma aí, que Calma, então. Eu nem, eu nem consegui falar nada, mano. Só fiquei quietinho. É o isso, mano. É você tá ligado, ele... né? É, tá ok. Eu errei o Smite, mano. Se eu acerto, ia ser gostoso. Fui tentar dar auto-ataque e Smite. Só que o meu auto-ataque não dá dano, né, mano. Eu tenho que lembrar disso. Eu tô AP. Aí vambora. O Atrox tá sem ult e meia vida. Mostra a uma faquinha no bagulho. Eu tenho que estar nele aí, ó. Ele vai ter que pular. O Victor tá subindo. Como é que a gente joga isso aqui? Calma, calma, calma. Ah, véi, que merda Pega, Jimmy, pega, Jimmy não, Ai, jogando, mano, jogando, o meu smite era 900 gente. de dano, véi Eu não podia coisar com 950 Acho que eu fui precoce Ô, oh, o Juninho vai estourar, viu? Estourou É com Yasso, agora sem ult, sem nada Nossa, o Juninho, Ai, mano, que merda, Jimmy Eu devia ter smiteado pra ganhar HP se passe, bota fé Sim, eu acho que era good, velho. Só pra ganhar HP, mano, whatever Se, se nós perdesse o bagulho My bad, my bad, fui falhei Eu quero jogar então, aqui o nesse ai, Eu smite e bora, bora, bora, bora, bora, bora Tô indo, tô indo Tô aqui, tô aqui. Salvei o guerreiro. Matei esse aqui mesmo, matei esse mate mate bobão mesmo. Ó. Acho que ele não morre, não, hein, velho. Tem um stunzinho, continua pra frente, continua pra frente. Ah, uh -huh. nice. Nice. nice. Bog, Jimmy. Isso. Vou invadir ele, tá? Pô, gostosão jogar do lado do Jimmy. Dive bot, Jimmy, dive bot. Dá pra dar dá ali? Dá, dá, dá, dá. Dive não, né, mas ah. skunk normal. Eu tenho ult, tá ligado? E smite, ignite, dá pra fazer a boa. Flechou. Esse cara tem R. Se ele tiver R, morreu. Ele acertou o verdadeiro? Não sei aham, qual foi o verdadeiro, qual o falso? Vai, vai, vai, vai, que dá boa, acho que dá boa. Não, dá, boa não dá, né? Mas o Juninho tá ali. Faltou eu conseguir botar o Juninho pra tancar a torre, tá ligado? Imagina o Juninho tancar a torre e o cara cadecia, dar insect no Juninho. Era perfeição. Que... era isso que eu tentei fazer, tá ligado? Pô, nós lutei isso então, Jimmy. Luta, luta, luta, luta. Tô pra game aqui, tô pra game aqui. Tô batendo o Victor, deu o Victor. Você me ajuda o Victor aqui? Tem que perder o drag nisso, mas foda-se Não, não vou... dá pra ter tudo da vida Flashou O Juninho vai destruir daqui Vamos a pouco faquinha. O Juninho vai destruir, o Juninho vai destruir Vou sair do stand dele Ah lá, o control de grupo pra hein? Acho que eu vou pegar, aí, mano Pega então, pega então, não dá nada não Eu tanco mano, pros caras matar, vai Pode ir É isso, família, é isso, é isso É, é sobre isso. isso, né, Jimmy? Paquinha. <risos> Trolei, Jimmy. Vai ter que me ajudar, velho. Perdi meu ulti à toa. Vamos só startar esse aqui? Ah, está, só start, só start. Só start e start. vira. Start né? Ó, troca -se que já, vou já, troca isso que vou. Ele vai eu ó. Só faz. Olha ah lá, deu um dano no cara. Só faz, só faz. Tem box pra deixar ele não passar. Boa. Ó, quer é okay, virar nele? Vamos virar, gente, nele? Lá, vamos virar nele, vamos virar nele. Ai, vinde, dai, vinde. Ai, me. Caralho, matou, time, Lancei a brava. Matou, Será? Caraca, mano. Dei mó dano, velho. Tamo pegando, tamo pegando a outra aqui. Toma. Eu emendo, eu pega, Pega, pega, pega, pega. Valeu, Hollist, pelo seu primizado aí, seja bem-vindo, é meu lindo. Isso, Nossa, eu é queria isso. essa pega, aqui, Pega, eu. pega, minha família. Nossa, eu queria muito meu essa amigo. aqui, eu, véi. Pega ele, família. Flashou, vou tacar fogo na cabeça dele. Pode tacar, tem que tacar. Eu tenho, eu tenho bastante dano até. piu oh. Você acha que a gente mata os Acho, vai. Deira 10, pode 10, pode mata, mata, não, 10 não, não, não, não, não, não dá cara nele não, tem que ser nas box. Ó, nas box, dá pra dançar. Ah, tá, tá. tá, tá. Eu tenho ult aqui, ó. Flashei, tô bem, tô Tô contigo, vivo. a box vai dar coisa nele. Tô dando muito dano. E essa é bom, hein, mano. Ele é, ele é ó, esse Ó, bota o Juninho joga. pra morrer na torre, ó. Olha tá lá. Nossa! Ó, já emendo uma faquinha aqui pra jogar de ser bobo. Dá dano, né, mano? Mata esse Arauto aqui, mata esse Arauto aqui que tá em casa. Aí ele tá em house. Tem um stunzinho desse guerreiro aí, ele desviou com o um Bano. Tô pegando outro stun. Tem outro stun aí, eu estunei de novo. Pega outro stun aqui, ó. O não. Juninho tem que morrer no time dos caras. Então, o, o, o cara tá sim. de olho em mim, velho. Tá full de olho em mim, que o, o Kazex. Eu estudei de novo, estudei de novo. Não, não aguento mais esse cara, velho. Vou jogar na sua box aqui, ó. Vou jogar na sua box. Matei nossa, ali. Nossa, Matei é a box. <risos> Boxinho <risos> fez a <amor>? boa? <risos> Só sei que eu foquei <risos> em matar o outro ali. Dá, Len. Pô, é Maro, viu? Caraca, mano. Pô, o Chaka é bem um gostoso, não. mano. Dá visão, dá visão. Não, não. Vai tirando, vai tirando. Eu tenho que botar a box. Se eu botar a box, dá. Eu vou jogar na sua box aqui então. Ó. Olé! Mano, eu vou jogar nas suas boxes aqui, a box, olha só a sua box, faquinha nesse, piu. Uh -huh. Matei ele antes que o melhorar dele volte, uh -huh. nice. Eu vou correr um, pro sua box, calma. Eu vou correr pro sua box, eu vou correr pro sua box. O Fabio que é sem visão né, mano. Tô quebrando, tô Por que quebrando? que eu tô stunado, mano? Tô te curando aqui. Mano, eu fiquei estunado porque a o cara prendeu véio. a minha box e como matou tirei, ela. Utou, tô, eu tô. tirei dois R. Lutei, lutei, lutei. Lutei, não, não? ele tá em mim aqui ainda, mas Que que é isso? O cara é louco. Ele tá é pra base, G. Não vai matar meu Jimmy Low, não. Que isso? aí, moço. Uta aí, moço. Olha ele. Nossa, vai tinha que ser no Victor, mano. Ele pegou o pior alvo, mano. também véio. acho, velho. acho que meu R vai cair. Dei muito aqui, dano ali, velho. Dei muito dano. Dei muito dano. Parece que eu é discuto o jogo, Ó, dei predictor... um lá, mano. Agora é as completas. Olha eu jogando, bichaquinho, só de ladinho. Ó, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Para, para, para, para, de fazer, para de fazer, será? Vira neles. Para de fazer, vira. Bora, neles. Olha, defer, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, tá. vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, Tá vira, vira, vira, vira, O vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, não vira, vira, vira, não vira, Será que isso aqui é muito, troll? Eu acho não, que é muito não, troll? Não, não, não. Acho que não. Oh! Eu acho que isso aqui é muito troll, Marquinhos. Não tô nem zoando. Mas... O cara, ninguém tem M. Oh! Oh! Oh, box! Uh -huh! Solado! <risos> Como é que funciona as coisas, né, galera? É muito doido. Aqui, eu tô, jo eu tô jogando com o cara aqui, ó. Vai indo, vai tá indo, assim, vai ó? indo. Ó, tem que sair, tem que sair. É todo mundo imortal, todo mundo imortal. Taquei tá fogo na cabeça desse. Ai! Jimmy! Não! Meu Deus! Vai pra casa, vai pra casa, vamos lá, vamos lá. Deixa que eu botar uma box aqui pra toi. Você sai? Aham. Uhum. O Malfit não tá aqui, Oh, que bobo! Dá um dano nele. Calma, calma, calma, vou ter que sair, vou ter calma, que sair, tinha tipo que sair, tinha tipo que sair. Tipo sair. Não. Vai dar ruim? O Yas morreu? A fine... é agora caralho. é hora da Vini, é hora da vende, é a hora da Venn. É hora da vende. É vai da vai da não, não, não, calma, calma, calma. É hora da vende. Eu tô jogando aí. Joga nas boxes, joga nas boxes, joga nas boxes. Nas box. Ai, dá mais um passo. Piu, aqui. Mais um, mais um. Ai, piu. Pega, pega. Ah, Jimmy. Não. não. Ai, eu podia ter apertado o Sônias. Mano, eu joguei certinho, velho. Faltou a, a vida ter levado o cara pra box. Não faltou, mano? Olha esse cara. Não, não, está Olha ah, lá, olha eu... lá, olha lá. lá. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. O cara não morre, velho. É todo mundo imortal, todo mundo imortal, todo mundo imortal. O Kha'Zix tem que ajudar, o Kha'Zix tem que ir atrás. Ah, tô com a Vayne, tô com a, Vayne, tô, com a Vayne, tô com a Vayne no Victor. Olha tá eu, eu, dando, tá dando tá você ser no você cara, mano. Nossa! Dá GG! Mano, eu gê, caguei gê, no Kha'Zix. Caraca, galera, ele viu? Que é isso? Meu Deus! Mais 50 zonas. Pega, pega, os menino. Caraca, ele ainda não perde, mano. Não é perde.